Senhor, eu sei. me de hum, Espera. você está chorando? Uou, que eu tenho que ir. Eu posso te dizer que até, um então. até mais. Uou, você tão estranho. Espera. Volta aqui. Parceiro. Não tô, batom, tô com Você não terminou o seu trabalho. Você está tão feliz que me fez chorar de tanto rir. Me desculpe. Mano, sua cara foi tão hilária, me desculpe, mas você só me ajudou com a limpeza. Não. Então, na verdade, todos esses papéis que você rasgou, são folhas no caderno que eu espalhei por acidente. Você não tem ideia do quão grande era a bagunça. Por outro lado, bela tentativa. Várias horas depois Ei carinha Nós podemos ter um pouco de diversão Pintando um novo vestido no Error Um, um rosa Puxa, Ok Não gostei Sou maturidade. imaturidade. Se acalma, parceiro. Quer dizer, mesmo se você estivesse tentando destruir os AUS, você está, estaria criando outro com o que você está fazendo agora. Ah. Eu sei o que eu tenho que fazer agora. Deletar você para sempre. Uou, agora você está sério. Ok, lá vamos nós de novo. Vamos acabar com isso. Hum? Hum.